Bom dia! Meu. Tudo bem com vocês? Vamos lá! Mais um dia! Hoje é segunda-feira Dia 19 de setembro Ai, que dia maravilhoso! Tem gente que não gosta da segunda-feira Eu gosto da segunda-feira Eu me sinto totalmente dependente De Deus na segunda-feira É o tempo que eu mais assim, Tenho um momento mesmo de oração De falar com Deus De colocar, expor Me expor para Deus na segunda-feira. É incrível, eu amo de verdade a segunda-feira. Eu não tenho nada contra a segunda-feira. <risos> Confesso paz com vocês segunda-feira. <risos> Mas vamos lá, eu quero iniciar essa segunda falando um pouco da minha agenda com vocês. É, eu tenho uma agenda, gente, eu tô criando esse hábito sempre de ter uma agenda, porque eu gosto muito do check. Check, sabe? Você dá aquele check assim, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Então, essa segunda-feira, a gente tem algumas programações, a gente vai arrumar o quarto. Eu gosto de toda segunda arrumar o quarto. Não sei porquê, mas eu acho que a segunda é o dia de arrumar os lugares mais íntimos. Eu tenho essa sensação. Assim, a segunda é o dia de você se organizar intimamente. Para a sua semana, é, para o seu dia. Então, eu gosto de começar pelo ambiente mais aconchegante, o íntimo, né que é o quarto. Então, é uma conexão assim, que eu, eu, eu tenho, né, tipo, eu quero deixar toda segunda o meu quarto, que eu faço aquela faxina geral. Não tem a faxina geral da cozinha na quarta? A segunda é do quarto. É, e eu trago muito essa, essa metáfora, né? Iniciar a semana com os lugares mais íntimos, organizados. E onde a gente começa na casa, mas encheu pra mim é o um quarto pra você, comenta tá aí. Aí se você ainda não é inscrita nesse canal, se inscreva no canal. Aqui a gente compartilha vlog, momento de, de do meu hobby, que eu amo, né? Os hobby é costurar, crochê, a gente compartilha muito isso. E compartilhamos aquilo que eu vejo que é necessário ser falado. Então, é um espaço aberto. E seja muito bem-vinda se você está chegando aqui agora. Então na minha programação hoje tem isso, mas agora eu vou ter o meu momento né, de vida emocional. Com você, eu já tive esse tempo aqui. Eu gostaria de compartilhar algumas mensagens desse momento de devocional, né? Que eu já tive aqui. É, e esse momento, gente, é muito relativo a esse livro aqui que eu estou lendo, certo? O nome dele é Ser Forte, de Elisa Bever. São devocionais, onde você lê um a cada dia. E hoje é muito pequeno o devocional de hoje, que fala sobre uma noiva. E eu gostaria muito de compartilhar com você. E começamos assim esse devocional. Ele é muito breve. Eu vou ler e junto vamos fazer uma reflexão. Se você quer adquirir ele, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa ter acesso. Compre esse link, que é o link da minha loja, tá bom? E ele diz assim: ó. uma noiva. Assim como o um noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. É um versículo que está em Isaías 62, 5. E diz assim... Eu amo o fato de Deus nos comparar à sua noiva. Eu também. Essa analogia para mim é linda. E diz assim... Recentemente, dois dos meus filhos se casaram. Assisti à primeira fileira enquanto os dois choravam ao ver as noivas se aproximando. O que, obviamente, me fez chorar. As noivas estavam lindas, radiantes, em branco e perfeitamente adornadas. Gosto de pensar que é assim que Jesus nos vê Em Apocalipse 19, 7, lemos A noiva do cordeiro já se aprontou Como fazemos isso? Para explorar a resposta, sondemos um pouco mais Como uma noiva se prepara para o noivo? Você já se perguntou? Você já imaginou? É mais do que um belo vestido, cabelo, maquiagem É uma preparação que acontece no coração não é assim? Você é casada? Comenta aqui. Você é casada? Quando você pensou lá no seu casamento, começou a gerar aqui, né? Aqui dentro, o coração, o seu íntimo. O desejo de casar, como, como será aquele dia? O que, Quem estaria naquele dia? Tudo começou aqui dentro. A seguir estão alguns dos meus pensamentos. Ela relatou esses pensamentos. Uma noiva almeja agradar o noivo de todas as maneiras. Uma noiva deseja ser cura e apaixonada em tudo o que faz. Uma noiva precisa sentir-se segura quando se faz vulnerável. Uma noiva ama a liberdade de expressar-se sem medo. Uma noiva deleita com surpresas e presentes inesperados. Uma noiva deseja ser cuidada, protegida, direcionada e até gentilmente corrigida. Uma noiva é consumida pelo amor do noivo. Que lindo! Pensa nisso como se fosse Deus. Você sendo consumida pelo amor de Deus. O amor de Deus te cerca de todas as maneiras, te envolve de todas as formas. E você percebe o quanto você é amada, cuidada e protegida. Que maravilhoso. E para finalizar ela termina o texto assim. Ó. Creio que esses e outros desejos estejam incrustados no coração de toda a filha de Deus. Nós podemos ousar permitir que esses desejos despertem no nosso coração. Porque o desejo mais profundo do Senhor é nos amar em tudo o que Ele fez e o que Ele nos criou para ser. Si. Jesus, nosso noivo, pede: deixe-me amar você. Jesus quer te amar, amiga. Jesus, Ele quer te amar, Ele quer te envolver com a sua segurança, com o seu cuidado. E pra terminar, ele fala assim, eu tô resumindo, tá bom gente, o um texto. Mas se você quiser, aí Paula, lê o um texto todo quando você for falar desse devocional do livro forte. Que eu quero particip... eu quero ler de forma mais completa, eu tô fazendo alguns trechos, tá bom? Mas se você falar assim, o um Paula, não, sempre compartilha o um texto todo. Eu vou entender que esse conteúdo é bom pra você, tá bom? Pra resumir, ele finaliza assim, ele providenciou tudo de que você precisa. Eu preciso também. Por que não se envolve na justiça de Deus? Aí ele não. Na verdade eu pergunta, a gente. Por que? Ele providenciou tudo de que você precisa. Por que não se envolver na justiça de Deus? Adorme-se com adoração a ele. Festeje nesse abraço. E deixe seu coração dançar diante dele. E aí vem o um convite. Ele termina assim. Eu sou forte porque meu noivo alegra-se comigo. E a oração final é essa: Querido Pai Celeste, tu me amas em tudo o que me criastes para ser. Si. Como noiva, eu me preparei para ti. Põe em mim como um selo sobre o teu coração e enquanto ano em tudo que tens para mim, e que eu sinta que tu sorris. Deus sorri com a sua vida. Deus está alegre com a sua vida. Essa é uma pergunta para nós, noivas do Senhor, adornadas, sendo preparadas para estar na presença do noivo, para entrar aquele banquete, passar aquele corredor, sendo vista com tanta beleza, mas toda a sua beleza que é transferida para o outro ver é a beleza de Cristo. É a presença de Deus que habita em você e em mim. E você, noiva, é convidada a se adornar. Para aí a presença do meu povo. Essa é a reflexão que eu quero deixar aqui para você. Que o seu coração seja aquecido com essa palavra. E que Deus abençoe a nossa segunda-feira, que é o um dia maravilhoso. E a segunda para mim é maravilhoso. Vamos começar então o dia, né? Vamos começar o dia. Agora na minha programação eu vou editar os vídeos. Tem vídeos para editar aqui do vlog já, já tem mais vlog. Tenho que editar também conteúdo do trabalho. Eu trabalho com meu esposo também, né gente? Então, eu tenho um conteúdo dele para editar. E agora, de 9, são exatamente 9 e 15 até às 11 horas, eu vou estar fazendo isso, essas edições. E vamos lá. Bem, eu decidi, antes de começar a faxinar, fazer alguns trabalhos aqui do meu esposo. Algumas edições de conteúdos. Eu trabalho com ele e todos os dias eu tenho que fazer alguma edição. E logo depois disso, eu vou começar a faxina. E olha quem não desgruda de mim, meu chicletinho. Agora ele está com esse colar para impedir de ele tirar os pontos que ele fez a castração. E vamos deixar a luz entrar nesse quarto, retirar toda essa bagunça. Na verdade, bagunça mesmo, vocês vão ver, gente. Tá tudo bagunçado, mas eu quero retirar, fazer uma faxina geral nesse guarda-roupa e todas as... Segundas-feiras é isso aqui, fazer faxina mexendo em algum cantinho, esse cantinho que vocês estão vendo hoje é o cantinho que eu vou mesmo é, fazer algumas mudanças, então vamos começar a fazer essas alterações. Logo após ter tirado todas as roupas desse espaço aqui no guarda-roupa, eu fiz a higienização. E olha quem está me admirando, meu lindão. <risos> Lindo! <risos> Agora eu fiz, meninas, a alteração das roupas. As roupas que estavam do outro lado do guarda-roupa eu coloquei tudo aqui. E nesse lado eu separei algumas gavetas só para colocar minhas peças de crochê. Inclusive, eu tenho alguns tutoriais dessas peças aqui, é só clicar no link acima para você conhecer essa playlist. Agora que eu já finalizei esse lado, eu vou dar uma pausa e preparar um almoço bem rapidinho. Fazer algo aqui, bem básico, gente. Só para almoçar e voltar a concluir o outro lado do guarda-roupa, onde eu vou fazer a mudança. mostrar para vocês como ficou o resultado. Olha aqui algumas mudanças que eu fiz. Aqui eu coloquei todas as roupas de frio, certo? Todas, todas, todas. Aqui eu coloquei algumas roupas de malhar nesse cabide. São roupas que eu uso frequentemente, né? E aqui eu coloquei algumas outras roupas Aqui eu coloquei todas as minhas peças de crochê. Aqui eu coloquei algumas peças que eu não uso com frequência de frio. Né? Se bem que agora aqui em Salvador tá frio. E agora eu vou mostrar pra você a outra parte. Eu não sou aquelas pessoas que tem muita roupa. É muito básico. Aqui também algumas peças de roupas. Aqui peças... Íntimas nessa gaveta, e olha seu menino ali, gente. Só quer saber de dormir? E aqui ó, como eu fiz a transferência mudança, eu coloquei algumas maquiagens. Isso aqui eu tenho muito, muito, muito maquiagem. Eu tenho muito, inclusive eu vou fazer uma limpeza e vou gravar um vlog com vocês. Aqui eu coloquei os perfumes, maquiagem, maquiagem, e aqui eu coloquei os sapatos. Aqui. aqui também E aqui também Então ficou assim, gente E aqui embaixo também, sapato Ainda tem alguns espaços ali Que eu não ocupei No guarda-roupa E é isso, a faxina de hoje foi essa e é isso, a faxina de hoje foi essa, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar sua curtida aí, deixar alguma dica, alguma sugestão, que eu vou gostar muito. Agora eu vou terminar de fazer a faxina o quê? No chão, varrendo tudo, limpando o banheiro, deixando tudo limpo, e depois eu vou voltar a estudar, né? Mas o nosso vlog de hoje é esse, beijo no seu coração e até o próximo. Tchau, tchau!